várias alterações para este desafio Ederson será o titular na baliza a defesa tem Danilo Éder Militão e a entrada para o 11 de Tiago Silva que terá ao seu lado Alexandre como lateral esquerdo meio campo tem Fabinho primeira vez a titular num jogo oficial do Brasil, ao seu lado tem Fred e depois uma frente atacante deste corredor com o Peru a trabalhar outra vez na zona central, bloqueio a Tiago Silva campeão da Europa de Clubes Tiago Silva Excelente a receber a devolução, bem combinada pela equipa brasileira Everton a ser desarmado. Desmarcação de dois uh, companheiros. com Lapadula a pedir a bola ao centro e falta uh, do jogador peruano. Everton faz um tiro ao adversário, deixa para Fred. Vai arriscar meia distância de Fred. Não passa longe da Belisa de Galeza. Primeira ocasião para o Brasil, um remate meia distância. E podia representar algum problema porque era o Sr. Caboclo que está a jogar nos Países Baixos. Já jogou em Portugal no tom dela. Avança pelo corredor esquerdo. Everton atira a tirar cruzamento. O Neymar estava à espreita. Ainda vai para o segundo posto. Gabriel Zu está o primeiro. E é para o Brasil. Alexandro a aparecer na grande área e a encostar para a baliza. Havia uma série de jogadores. Uma mão cheia de jogadores brasileiros para finalizar na grande área. Curso para diante. Gabriel Barbosa a conduzir a bola de pé esquerdo. Adivinhou bem à esquerda. A combinação funciona. A bola vai chegar lá para a Dula. Não vai porque é Iotuno. Pois é Carrilho. Tem que se aproximar da grande área. Resolve. Não estão convocados também o Zambrano do Boca Juniors, o Raul Rui Dias. O lateral corso a pedir precisamente que a bola entre na no, no perfugia área. Cruzamento, penso que terá sido pelas 10 seleções da economia de bola como este era, Cruzamento, saiu o Ederson a pedalar por cima da bola de desmarcação de Gabriel. O passo é feito e é resolvido o Neymar. O astro da camisola 10, primeira pinta vai ao chão, falta. cometida pelo jogador por um ano a dizer que Neymar... Falta de Neymar sobre o jogador peruano, assinalada pelo árbitro argentino. Brasil, é, e penso que isto não, é, não será alvo de grande debate por esta altura, quando vemos mais uma falta cometida sobre Neymar. Jogos seis, seis jogos, seis vitórias. Tivas, bola levantada para a grande área. E o cabeceamento para o Para o, o, Esteve a ganhar o canto batido para a entrada pequena área, cortado. Carrilho a levar a bola até perto da madrugada do canto e a ganhar um canto. A equipa peruana protesta os jogadores peruanos, mas ainda há um remate que passa muito perto. É Fabinho a tentar a sua sorte na meia distância e já sabe que ele tem uma bela meia distância. Por causa da situação sanitária na América do Sul, cruzamento cortado por... De novo a bola atrás, mas com o apoio de Carrilho mais à frente, fica André Carrilho. Tentativa de meia distância, a bola para à frente Anderson, e Anderson. Mais talentosos do Brasil, ainda para mais... Pica para dentro da grande área, Gabriel tira o primeiro adversário da frente, pois uma habilidade do. Corta na bola ainda chega à direita, pete o cruzamento com qualidade lá para dentro da grande área, corta, ainda recupera Fred, entrega na direção de Neymar, a bola vai ser lá para Everton, mas o corte da de defesa peruana com o auxílio de Everton para Neymar, Neymar para Fred, bola dentro da grande longo para a desmarcação de carreira, recepção muito boa, cruzamento à procura de Lapadula, muito bem, avança para a linha final, cruzamento, o corte da defesa peruana no futebol da MLS nos Estados Unidos. Bola bate no relevado, ainda Carrilho vai no do... Fred, muito bem a soltar para Alexandre. Alexandre a cruzar para dentro da grandeira, Mais um corte. Gabriel Jesus, duas simulações para tentar fugir a Marcos Lopes que saiu. Tem... E do Dorival Júnior, bola levantada para a grande área. Cabeceamento! O bola pingue, partir do corredor esquerdo da equipa peruana. A habilidade agora de Marcos Lopes a ir ao chão, depois de carregado por Gabriel Barbosa. Trocar bem a bola, a incursão de Penha tentou dar para Lapadula e é o corte. Ver, sozinho Lapadula deixou passar, olha o Peru, a bola é emendada para a baliza, mas no caminho da bola estava Danilo, a servir do bloqueio e a evitar... Na América do Sul, canto batido para a pequena área, corta Gabriel João um concurso o Everton travou, vai fazer a abertura para Gabriel Jesus. E era sem o remate à baliza, resolve a defesa brasileira, o Peru está a conseguir fazer passos de incursão bem medidos para a entrada grande. O Brasil, de alguma maneira, conceder tanto jogo ao Peru. Fabinho tu... Gabriel, para Neymar, Gabriel estava a fugir e a pedir um passe de rotura. Outra vez no chão Neymar. Neymar, mais uma arrancada de Neymar, a bola a chegar. Alexandre pode finalizar. Atira por cima da baliza quando tinha a incursão do Everton a partir da esquerda. Alexandre. E Gabriel Barbosa cedeu o seu lugar a Richarlison. Quando chega, já está pressionado por Fred. Duas simulações, três, desarmado. A parte da entre os postos, bola levantada, para o corte na entrada pequena. Richarlison, já dentro da grande área, vai para a conclusão. A bola desvia para o O Ribeiro, a partir da direita, Richard Richarlison, a tirar um cruzamento, a bola é cortada. Desde Novembro de 2019, que o Brasil só sabe vencer. Essa Bola levantada por Neymar, e a é mesmo que a é resolver o assunto. Saudita venha para usar com o gol de Messi Gabriel Jesus a deixar a bola para Danilo Danilo a disparar era um grande gol passa ao lado da baliza de Galhese boa ocasião para o Brasil a direita, Corza pode tirar cruzamento e tira mesmo cruzamento muito chegada a baliza, é da frente tem também o apoio de Penha o lançamento é para Lapadula para perseguir Fred, aguenta a carga reequilibra-se, tenta o passe para... para trás para Fred Gabriel Jesus deixou ataque da seleção do Brasil cruzamento longo, ainda para o, muita luta com o Fred, emerge Fabinho, a primeira ainda para mais Richard Lissane ainda tenta ter buscar lá na segunda, vai ao chão, manda jogar o árbitro argentino, apesar das queixas de Richard o Peru, esta tentativa de ligar o jogo com o Neymar, na forma de atacar o adversário é preferir este jogo apoiado, com a incursão de Fred, foi agarral do Corso para o guardião ganha muita altura, mas sempre chega a Fabinho, tem tira um cruzamento, há muita gente para finalizar, mas há um... Notável Neymar, vai para a grande área, leva consigo o Escolta, é penalti, é penalti, não há dúvida nenhuma, penalti para o Brasil, derruba Neymar, um derrubo... Bola ao solo, portanto, elimina a possibilidade de haver penalti, mas há um bom corte, intervenção do lateral Marcos Lopes, mas falta a favor do Peru, não, liga ao jogo com o Richarlison. A partir da esquerda, Richard contra Neymar. Neymar virou-se e grande golo de Neymar. Não teve a oportunidade de bater o castigo máximo, mas acabou por ele próprio. Escolher a forma de bater um pênalti em movimento. Ampliando para 2-0. Grande discussão de Neymar Júnior. Oh, oh, depois... claro. Claro. Sandro. Alexandro. Vai ao chão, bom corte. Neymar para Richard, Lissana tira Galhese defende para diante. E depois acaba por resolver a equipa peruana. Vai Roberto Firmino, uma marca pela seleção canarinha desde 90. Nove... Mais um ataque com Neymar a rematar de pé esquerdo. Não passa longe da baliza da Galhese, mas vai diretamente para fora. Ponta-pé de baliza para o Peru. Mas não se pode dizer que o Brasil não esteja a escutar o plano que de deline... Ribeiro vai em coração de Fabinho. Cruzamento contra um Adolfo Neymar, Richarlison, dentro da grande área, Everton faz o 3-0 para o Brasil, e mais uma excelente jogada do Screte, e é Everton Ribeiro a finalizar, minuto 89, o que não resultou no lance anterior, conduzido por Fred, cruzado por Richarlison, e finalizado por Tavara, na seleção do Peru, a estreia de Tavara no campo Peruano, Bola interna grande. Para Firmino. E não é o 4-0. A primeira nem à segunda. Mas é a terceira. Richard está deitado no chão e consegue rematar para o 4-0 em período de compensação. É destruição total da resistência peruana. Aunque Perú puede estar en este torneo sintiéndose positivo, no debería tener suficiente para superar a los campeones defensores, que se espera que levanten el trofeo una vez más. La nación anfitriona parecía implacable en su primer partido, y si pueden seguir haciendo clic deberían ganar otra victoria cómoda. Perú, alineación. Galese, Advíncula, Ramos, Abraham, López, Tapia, Yotún, Carrillo, Peña, Cueva, La Padula. Brasil. Alineación. Alison, Danilo, Militao, Marquinhos, Lodi, Casimiro, Fred, Paqueta, Neymar, Jesús, Richarlison.